Olaf tá ali, ó Eu queria estar morto <risos> Alô, pessoal Tudo bem com vocês? É saudade pra quem me conhece eu Também sou saudade pra quem não me conhece também Essa maquiagem aqui, ó Uma maquiagem meio básica Foi inspirada na Adele Está no meu vídeo anterior E viu? então vou colocar aqui no card o Encanto, é aqui. é aqui Eu sempre esqueço, gente Esse é o um Tea Time Como sempre, Olaf Com nós aqui e o chá de hoje é de abacaxi, é muito bom, tá? Tive uma oportunidade aí de comprar um chá de abacaxi, e comprei porque é muito bom Hoje eu vou responder um comentário, um comentário no meu vídeo Eu vou deixar aqui também no card, aqui, esse comentário Ela comentou falando pra eu fazer uma tag Na verdade não é eu fazer, ela fez a tag e eu só meio que acrescentei algumas coisinhas Mas eu não sei se existe ou não existe Top 3 de coisas Favorites do Moments Tipo, tem vários tópicos que vou falar três coisas que eu estou no Moments amando. Então, espero que vocês gostem. Dá um like, dá um polegar pra cima já. O primeiro tópico é filmes. O primeiro filme que estou vendo praticamente quase todos os dias se chama Descendentes. O meu segundo filme favorito é o... não sei se muitos assistiram. K. N. Hathaway? Hathaway? Hathaway? Eu não sei. o não sei o nome, mas eu vou deixar o nome assim, ó, no ar. Vai aparecer na tela, com certeza, porque eu vou pesquisar, mas é um novo filme que ela é dona de uma empresa e ela ajuda um funcionário que é um velho. E ele sabe fazer tudo, que é o legalzão. Ele acaba virando legalzão. E eu achei muito legal esse filme. Eu não sei contar mais como que é o filme, mas assista O meu terceiro filme favorito é Hazel Runner, Correr ou Morrer em português. Principalmente o primeiro filme, porque eu amei aquele. Meu Deus. Eu acho que a maioria das pessoas já assistiu aquele filme. A segunda eu não gostei muito, sim Eu não achei uau. Que nem isso, gente, que eu assisti também. Aqui é da livro. Foi um filme muito bom. Então, eu bastante o primeiro. Se você não assistiu o primeiro, assistou o primeiro. É meio jogo né Mas é muito melhor. Muito melhor mesmo. Bom, pra mim eu gostei bastante. Então é meu favorito. Um tópico é séries O primeiro seriado favorito, sem dúvida, Once Upon a Time. Retrasado setembro, outubro, mais ou menos. Começou a sair de novo a nova temporada. Então tá. Ó. A segunda, Screen Queens, que é uma série muito boba, muito porque eu tô assistindo isso mesmo, mas é muito a é muito legal e é muito engraçado e tem Ariana Grande, Nick Jonas Emma Rabis, Rabbit então tipo, o elenco já é legal, a série também não é não é tão legal, não é aquela coisa tipo, o terceiro seriado que eu indico pra vocês, Pretty Little Liars se você não assistiu Pretty Little Liars eu bastante, porque eu acho muito, muito legal aquele, aquela série, é bem tipo menininha, menininha vamos dizer assim entre aspas, né, porque acho que tem bastante meninos que assistem essa série. E outra série que é muito legal também chama Rain, Rain. Eu vou escrever aqui tá na tela também. É, é, sobre reinos e é muito muito legal. Eu também indico para caramba. Coloquei quatro seriados, um bônus aí para vocês. O primeiro desenho favorito do momento é Pequeno Príncipe, que lançou esses dias, é muito, muito, muito legal, e recomendo pra vocês e é muito fofo, emocionante, e eu gostei pra caramba. O segundo desenho é Barbie Life da Dream House <risos> eu sei que é bem, tipo, criança bem menininha, mas eu acho muito engraçado esse, essa série, essa, sei lá esse negócio, não é o um desenho tipo, desenho da Barbie, que tem aquele negócio de a Barbie ser princesa e blá blá blá é bem tipo e boneco é muito engraçado, indico bastante o terceiro desenho, que é o meu favorito do momento, é Snoop e os seus amigos peanuts, alguma coisa assim mas é o um filme do Snoopy que tá super em alta eu não assisti esse filme, mas eu tô muito muito ansiosa pra assistir esse filme três é minhas três lojas favoritas. A minha primeira é HM, com certeza. Eu amo aquela loja. A segunda loja é o Eagle Eu falei no meu vídeo de comprinhas mas é muito legal essa loja porque tem várias coisas diferentes. Terceira, e a terceira loja é a Forever 21. Eu não sou muito chegando em Forever 21, mas a última vez que eu fui lá eu comprei bastante roupa e eu gostei muito da coleção de inverno. Top 3 youtubers é claro a minha querida Sangerini, ela é minha favorita do YouTube ever. Everybody. O meu segundo youtuber favorito do momento é o Google Horn. Ele voltou com seus vídeos e muito legal o último vídeo dele que eu assisti sobre a depressão. Eu não sei se ele postou mais, mas eu indico o canal dele porque ele tem vários vídeos legais. O terceiro youtuber, não é youtuber, mas é o canal do YouTube, é A Gente Faz Série. Eu assisto ele há muito tempo, é, agora acho que ele parou de... Fazer vídeo, eu não sei. O último vídeo fala que em breve vai ter novidades, então até agora eu não tem. Mas eu acho muito legal esse vídeo, que é um canal só de série. Não é um seriado de Hollywood, mas é um seriado básico do YouTube. Eu não sei se tem outros canais assim, como esse, mas esse a gente faz série. Eu gostei bastante. O top 3 é aplicativos. Ou no momento não tem muitos aplicativos. Eu indico o PixArt, esse daqui. E outro aplicativo que eu estou gostando bastante. É o We Heart. O próximo aplicativo é um game. É o Geometry Dash. Então meus três aplicativos é esses. É o PixArt WeHeart Geometry Dash. Vou <risos> indicar games que eu jogava no meu DS, que é um Super Mario. 64 eu acho. O segundo Mario Kart eu gosto muito, muito, muito game favorito. É Mario, Mario Kart e o outro game, então eu vou colocar o Flappy Bird, porque Flappy Bird tá raiva esse tempo eu gosto muito daquele game. De perfumes. É o que acabou, chama Ousada da Faces Eu prefiro o outro desse, que eu não sei o nome, mas eu prefiro o um vermelho. Eu achei ele mais cheiroso. Esse aqui é mais doce. Quem gosta de um perfume mais intoxicado, outro também. O segundo favorito é da, de maracujá, da Ecos Natura também. E o terceiro é do One Direction. O top 3 é coisas boas que aconteceram esse ano. A primeira coisa foi a mais incrível de todas, que foi quando eu fui no show do One Action. E a minha segunda coisa favorita que aconteceu esse mês, tipo, coisas boas... Esse mês não, esse ano, foi eu tentado na curso técnico de moda e ano que vem eu vou começar a cursar desenho, então eu saí da moda agora Vai estar no desenho ano que vem minha terceira coisa boa bom, vamos deixar claro que ainda vai acontecer muitas coisas boas esse é o fim da tag que eu fiz. Eu conversei aqui com o meu Alev tomando um pouco de chá aqui pra vocês. Se você tem alguma tag, se você quer fazer alguma tag, colocar aqui embaixo também no comentários Você pode, tá? Eu quero agradecer a Ninzai. Giner. Eu li seu comentário E fiz o seu comentário virar a tag Que você falou, que você indicou pra mim Muito, muito, muito obrigada Eu amei essa tag Espero que vocês gostem dessa tag Então se você não foi indicado, você também você pode é, Responder essa tag, porque Todos são bem-vindos a responder essa tag maravilhosa é, Dá um polegar pra cima se você gostou Dessa tag, desse, desse, dessa enrolação Toda que eu fiz até agora Se inscreva aqui no canal pra você ver mais vídeos Se você tiver alguma ideia, você comente aqui embaixo Então até o próximo vídeo, um grande beijo até mais. Bye!